E aí é o seguinte, você teria, deixa eu te perguntar se tem essa possibilidade, você tá gravando no celular ou com uma câmera separada? Com uma câmera separada. Você consegue, se eu te mandar um link agora, uhum. você consegue ouvir o áudio que eu vou ah, te mandar? Eu acho que sim. Eu vou ser a sua André Mello agora, Andréa Mello, <risos> agora. Eu vou te mandar a voz é, do Krauser original. Tá, Do, de 2005, né? Isso, é porque ele fez também uma participação num jogo chamado The Dark Side Chronicles, Resident Evil The Dark Side Chronicles. Uh -huh. Que conta meio que como ele conheceu o Leon, inclusive é nesse jogo que a gente tem a Operação Javier, né, uh -huh. que, que ele fala no 4 e tudo. Ah. E aí ele o, o dublador dele é o Jim Ward, que é um, um dublador que fez ele no original e fez também nesse, nesse jogo. Uhum. Aí eu tô te mandando o link pra você ouvir. É, é um monólogo dele, é bem curtinho, mas é um monólogo dele. E me diz o que, que você acha? Vamos fazer. Tá react. Dublador de <risos> Krauser <risos> vai reagir ao dublador do Krauser. <risos> <risos> Deixa eu ver aqui. Pode pôr pra você. Um fato que muito antes de lives suas vidas insignificantes venha a um fim. Mas naquele dia, na profundidade daquele jungle, eu estava para enfrentar aquela darkness e eu estava para conhecer aquela verdade. Oh, que da hora! Então! Que da hora! Então. Entendi agora! Aí! Entendi. É, você viu como ela é bem... ela é bem mais... quase nos é bonitinho. É, uma coisa mais assim, desse jeito. Não sei. Exato. Ei, Monique. Monique, se esse pessoal não der like casa de cada um... Assiste. Olha só, aí... aí, Aquelas já estão abusando, né, gente? Aí, não, imagina. Sério, daqui a pouco ninguém mais vai querer aceitar o, o fazer entrevista aqui. Não. Imagina. Aí, é, deixa eu ver se eu consigo te mandar aqui... Eu tenho a tradução desse monólogo. Oh. <risos> tá, tudo, tá tudo esquematizado. <risos> já. Uh, e eu acabei de te mandar uh, esse monólogo. Beleza. E aí eu queria que você fizesse na voz é, mais Krauser original e depois na uh -huh. voz do Krauser do, do remake. Tá, beleza. Tá bom o áudio aí pra, pra, pra ouvir? Uh, só tenta se aproximar um pouco do microfone pra ele não cortar, porque às vezes o Discord ele dá umas cortadas, né? Então... Aham, uh -huh. tá. E aí se tá melhor. Acho que tá. Tá, Eu vou fazer com a versão 2005 primeiro. Beleza. É na escuridão que a verdade nos aguarda. Um fato de que bem pouco se dão conta antes que suas vidas insignificantes cheguem. Mas naquele dia nas profundezas daquela selva. Eu iria encarar esta escuridão e descobriria aquela verdade. Nossa! <risos> é, mesmo? Ô, oh, louco! Olha aí, gente, Ai, vocês não é queriam louco. o Krauser de 2005? <risos> <risos> Tome agora, receba, já diria o amigo lá. <risos> <risos> e agora a gente quer do Krauser... Do original, do, do remake hora. agora, né? Uhum. Ai meu Deus, tu, nossa. É que só assim, só ver essas coisas aqui, tá? Então deixa o like aí. Vou fazer mais afastado porque o projeto um pouco mais a voz dele. Aqui. Uhum. É na escuridão que a verdade nos aguarda. Um fato de que bem pouco se dão conta antes que suas vidas insignificantes cheguem a fim. Mas naquele dia. Nas profundezas daquela selva, eu iria encarar esta escuridão e descobriria aquela verdade. Mano, a gente teve os dois Krausers <risos> aqui, tá? Gente! Ai, gente, posso falar? Eu gostei mais da segunda versão agora. <risos> é, eu acho que ela traz um, porque assim o, o, ele ele tem uma transformação, né? Ele uhum. foi um infectado, né? Eu acho que essa voz ele deixa, deixa ele mais, ele eu acho que ele de certa forma ele perde, é... ele tem a humanidade, mas ele já tá ali já mais monstrão né? Eu acho que traz uma uma sensação de, de, de que realmente ele foi infectado, né? Uhum. Pelo menos, pelo menos eu, eu tenho essa impressão, né? É, ele tá fora da casinha, ele já tá todão é, ali. Tudo. É, exatamente.